Você sabe qual é a primeira coisa que um cliente faz quando ele está interessado no seu produto, no seu serviço? O Minuto do Sucesso, o Márcio Miranda. Ele entra na internet e bate o nome da sua empresa, bate o nome do seu produto. Você sabe o que ele faz depois? Ele bate o seu nome, se você já teve contato com ele, até para saber quem é você que influência você tem, que autoridade você tem para falar sobre aquele assunto e se ele realmente for um diretor, um tomador de decisão, se ele deve marcar uma reunião e perder o tempo, investir o tempo dele com você. Faça esse teste agora, bata o seu nome na internet, no Google e veja o que aparece. É melhor aparecer coisa boa, coisa legal, profissional, para que o cliente lhe respeite. Agora o cliente respeita mesmo é testemunho de outros clientes. Então, o seu site, além de estar legal para celular, para um tablet, para o micro, que são versões diferentes, você tem que ter do mesmo site, é importante que você use testemunhos de clientes para vender. Você pega qualquer site, você pega um Decolar da Vida, você pega um Expedia, você pega um TripAdvisor, você escolhe muitas vezes um hotel, uma locadora, um lugar para ir, um restaurante, pelo quê? Pelos comentários que existem ali pelos testemunhos que existem ali, pessoas que a gente nem conhece e nós confiamos nisso. E você? Você tem testemunho dos seus principais clientes no seu site, no seu celular, no seu tablet, no seu laptop, para você poder mostrar para os seus clientes, convencê-los e vender por um preço superior àquele que a sua concorrência pratica? Se você está gostando dessa dica, assine o nosso canal, clique aqui no gostei, a mesma coisa se você tiver na Apple, no iTunes, no programa podcasts. Vai lá, deixa a sua opinião, dê um oi, coloque as estrelas. Tudo isso influencia o resultado para a gente e nos ajuda muito. Combinado? Grande abraço, bons negócios e até o nosso próximo programa.